Como é que é meus putos do aço, vamos aqui para mais um vídeo no Bunker e hoje temos aqui dois GT35, a linha antiga e a linha de 2022 da Max Speeding Rods, mas porquê que são diferentes a linha antiga e a linha nova? Ok, a Max Speeding Rods criou uma linha street, Performance, ou seja, esta é a primeira linha, a linha daily para dar um boost e para dar padrada, e esta é a linha mais de competição, mais track day, mais drag, ou seja, mais resistente. Então, mas o oh, Yuri, quais são as principais diferenças em termos de dimensões? De dimensões nenhuma. Aqui visualmente, este aqui não traz a inscrição Max Speeding Rods, e este aqui já traz cravado. A nova linha traz cravado max spinning rods. Agora em termos de medidas, das compressoras, etc., as medidas são exatamente as mesmas, tanto para a linha básica como para a linha performance. A diferença está no seu interior, em termos de material e de resistência do material. Uma das diferenças que a gente tem já é na resistência à pressão. Uma coisa é os picos de pressão, dá um pico e depois baixa. Outra coisa é a pressão constante que cada turbo aguenta durante o um maior período de tempo, uma coisa é vocês fazerem um bar e meio assim um toquezinho, outra coisa é fazerem tipo 20 minutos a um bar e meio, 10 minutos a um bar, as coisas são diferentes e o material tem diferente resistência. Então vamos aqui ao antigo, o antigo GT35 a pressão recomendada constante para aguentar sempre ali a mesma pressão, rondava entre o um meio bar e um bar, um dois, era aqui a pressão que eles recomendavam para andar constante, não passar de um bar, 1 um bar e 2 constantes. Picos, pode dar ali um cheirinho a mais, mas constante, o recomendado era 1 um bar, 1 um bar e 2. Aqui na versão nova, já aguenta pressão constante até 2 bares. Estamos aqui a falar de diferença de 1 um bar, que um aguenta constante para o outro aguenta constante 1 um bar. 1 um bar num carro modificado é tipo, não há comparação, é tipo do 8 para 80. Portanto, se vocês tinham medo destes turbos, por exemplo, para Track Day, este já não vai ter esse problema porque já aguenta mais pressão constante. Sem problemas aguenta até 2 barros constantes. Outra coisa bastante importante e bastante melhorada neste turbo é as temperaturas. Este turbo, o modelo antigo GT35, aguentava cerca de 700 a 850 graus, mais coisa menos coisa. Este não, este já vem muito melhorado. Este já aguenta de 850 a 1000 graus de temperatura ou seja temos aqui um aumento de cerca de 100 150 graus que em pista ter uma margem de 100 graus é uma margem bastante boa porque é o suficiente porque, porque pode ser a diferença entre o partir para aguentar este aqui se calhar se rodasse a mil e poucos graus não iria aguentar este aqui mil graus eles ainda garantem que entre 850 e mil graus é fiável e aguenta a padrada. Como eu estava a dizer, as principais diferenças são na resistência à pressão, nas temperaturas e no material que está cá dentro. Este é um material mais forjadinho, mais para a padrada, mais resistente. E este, ou seja, este é muito bom, por exemplo, para aplicar... Vou dar o um exemplo dos ondas turbo. Para aplicar no onda turbo, para a andar aí no dia-a-dia, -dia, dar uns arregaços, dar uns push perfeito, não tem stress nenhum, para track day, para, só para uso de drag, não recomendado, este aqui perfeito igualmente para dia a dia para dar uns puxos mas para pista aguenta muito mais quadrada do que este, não se preocupem tanto este como este trazem as respectivas juntas para montar para a, para a instalação, trazem aqui as juntasinhas e então se os turbos são diferentes, se este é mais resistente e este é ligeiramente mais frágil os preços também são diferentes, ora pois são, este aqui o modelo antigo a gente consegue por 150 libras mais coisa menos coisa, ainda podem usar o código do Yuri que vai estar na descrição mas este não arranjam por menos de 350 libras, ou seja, este é o dobro do preço deste. Pensam vocês, ah Ior, mas com esse dinheiro eu compro dois destes, parti e troco. Epa, e o trabalho que dá a trocar, e os 31, e limpar intercoolers, e limpar óleos fica tudo... A decisão vai ser tua, se vais usar o carro para dia-a-dia, dia, para dar uns puxos, uns picas, etc. Amigo, 150 pau chega e sobra, dá perfeitamente. Se estás a pensar em fazer provas de drag, andar ali a massacrar, ou fazer um bocadinho de pista, precisas de mais temperatura, é pá, abre um bocadinho mais os cordões e usa o 35, o modelo novo, o modelo cravado, o modelo evoluído, forjado para temperaturas, etc. Este é mais aconselhado, Ok? Bem, malta, na descrição eu vou deixar o link dos dois turbos para vocês verem mais especificações, mais dados que querem ver de um e do outro, para ver se se encaixa ao teu setup, ao teu tema e fala sempre primeiro com o teu mecânico. Porque eu aqui sou youtuber, mostro produtos, faço publicidades, mostro os preços, etc. Mas não sou mecânico. Aconselha-te sempre com um especialista da área. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio. Pá, já sabes, fiquei bem. Um grande abraço yung